Vezes a gente encontra são processos arquitetônicos de construção de presença na rede que são processos padronizados. Então, vai, vai duplicando, né? Igualzinho. A forma de navegação, página tal. E que muitas vezes acaba atrapalhando o usuário porque não reflete o olhar e o modo de entender o ambiente ou o conteúdo daquele conjunto de usuários uh, se você fizer uma pesquisinha rápida é, é muito divertido eu, eu, teve um momento aí que por uma necessidade de trabalho eu acabei fazendo uma pesquisa em websites de uh, empresas, confecções uh, de moda dessas uh, de primeira linha, né? Então, Fórum, Zoom e, e coisas desse tipo Como foi a minha surpresa Que eu fiquei com a sensação De que foi o mesmo desenvolvedor Que fez todos os sites Ele foi lá e vendeu um pouco antes, Para todas as grandes marcas E todos os sites eram iguais Literalmente iguais Sem identidade própria Todos com a mesma entrada de flash Todos com o mesmo tipo de proposta de menu E por aí a frente e todos com música também <risos> que é o que há né? Uh, enfim, então cuidado quando você tratar do tema arquitetura, a arquitetura não existe só pela estrutura, ela existe em função do usuário em função de quem está morando no edifício é então eu não posso construir um, uma área, um ambiente sem conhecer quem serão os usuários, senão a arquitetura vai dar Errado Grande metáfora o portal Ninguém mais hoje em dia Fala websites Site, sítio Não, é de quinta categoria Se eu não tiver um portal Eu não tenho presença Na rede Gente, portal um No é isto É uma porta Grande, importante não. Imensa que te leva para um outro conjunto de coisas. No mundo medieval, te levava para dentro do burro. Né? E aqui fora era o povo que não conseguia entrar dentro desse processo. E é uma porta importante, alta, né? imponente. porque Por ela representar força, potência e tudo mais. Então, se eu estou criando um portal, eu estou criando uma porta de entrada para um conjunto de diferentes informações. Porta de entrada, gente, não é site. Portanto, portal significa que eu deveria agregar, depois que eu passar pela porta, diferentes necessidades informativas de diferentes públicos que entram pela mesma porta. tem é um muito difícil um para o todo mundo entra por uma área comum. A partir disso, cada um dentro da sua casa tem lá o seu pedaço. Mas existe um caminho comum a todos, que é a entrada, o saco do prédio, uh, são os elevadores, o modo né, uh, dos apartamentos estarem distribuídos, depois, aquela outra subporta, né, a porta de cada apartamento é uma outra coisa. Então, se eu estou dizendo que eu tenho um portal da minha empresa Significa que eu ofereço um conjunto de funcionalidades agregadas, não é um site. Se eu estou oferecendo um portal, provavelmente eu deveria oferecer uma entrada exclusiva para intranet, outra para extranet, fornecedores ou algum tipo de sistema. Eu devo estar tá oferecendo, dependendo do tipo de organização, um webmail, se for o caso, uma área de relacionamentos que vai desde o bate papo até, então, as redes sociais. Ou seja, o portal agrega todo o conjunto de ofertas que a empresa se propõe no meio digital. Se eu tiver só um site, aqueles sites bem tradicionais, né? quem somos, o que fazemos, onde estamos, Mapa do site, fale conosco. Isso portal, desculpa. Achar aqui, né, só para dar o, o, o, o, vamos falar, o status, né, então eu acesse o nosso portal, estou acessando uma página que é muito pouco, uh, né, tem poucas ofertas, ela apenas me informa o básico. Né? Então, cuidado com o uso da palavra portal, eu fico muito incomodada com esse uso. Uma vez eu perdi um cliente por causa disso porque eu me recusei a dizer que aquilo seja portal, porque eu achava que aquilo ia atrapalhar era o meu trabalho, né? nem era o dele mais. Né? Mas, enfim, é uma questão até, talvez, um pouco radical da minha parte, mas uh, eu acho, já que vai usar, se for necessário usar a palavra portal, não exagere, né? só se realmente merecer uh, ser uma bela porta de... mobilidade é uma gracinha <risos> mobilidade é em qualquer lugar quem for, aonde for eu também né, vou inserir aqui uma, um aplicativo da minha empresa para iphone blackberry pressupondo mobilidade mas este senhor aqui não tem iphone blackberry né? e ele é móvel ele está em mobilidade ele está se comunicando também por um celular então o conceito de mobilidade tem que ser amplo tem que fazer caber todos os tipos de mobilidade hoje disponíveis não é todo mundo que tem iPhone Black BlackBerry. Ah, a gente cara foi do weblog ou blog ah, aqui, então, aqui uma teia de ateria web é a rede ou tem blog é conexão então, weblog, blog vai que fazer de alguma maneira me conectar a alguma rede uma rede de pessoas e portanto eu vou conversar com essas pessoas então cuidado quando usar a metáfora do blog né? então, demos um blog não conversa metáfora do coletivo Coletivo é um todo igual ao conjunto das partes. É um monte de peixinhos fazendo fechou. Isso é coletivo. Portanto, coletivo, na hora em que eu estou conceituando isso, especialmente quando se montam internet, redes internas, entendam bem o que é coletivo. Coletivo não é a soma das diferenças, é a soma das igualdades. Mas soma das diferenças é uma outra coisa, que a gente já já vê. Tudo que for coletivo é aquilo que realmente é incomum, igual, para todos. Isso acontece muito, cria muito problema às vezes, na hora em que você gera filtros das intranets, né? filtros de acesso. Tal conjunto de pessoas poderá acessar tal conjunto de páginas. Né? Só que não se esqueçam que haverá um conjunto todo, de pessoas, que acessarão o mesmo conjunto de páginas, que é a área coletiva. Compartilhamento. Ah, estamos compartilhando informação. Então, é compartilhamento. É, várias pessoas bebendo a mesma fonte. Isto é compartilhar. O conjunto disponível Dados, informações que estão abertos para troca entre todos. Tanto compartilhar não significa eu decidi que eu vou disponibilizar um dado conjunto de informações na rede. Compartilhar significa aquele conjunto é disponível para todos. Cada um vai lá acessar, pegar o canto, usar, poderá devolver ou não, mas Entendo que compartilhamento você não fica vigiando o outro, o que, que ele vai fazer com a informação. Está lá disponível e você pronto, até logo obrigada para ela. ela Entrou no conjunto com participação também, outra coisa. Né? Participar significa estar num processo e acompanhar se fazer presente dentro deste processo